Bom dia, amado ser de luz! Que alegria ter você aqui no canal Ascensão com leveza e alegria. Meu nome é Marcelo Une. Hoje é o nosso sexto dia do ciclo de meditações de 21 dias com afirmações de luz. Perceba-se dentro de uma câmara de banho de luzes. Se abra para receber e se beneficiar das propriedades terapêuticas que cada cor oferece através de suas vibrações. Visualize-se sendo banhado pela luz vermelha, reduzindo seu cansaço e desânimo. Agora, se perceba Sendo banhado pela luz laranja, estimulando a criatividade e a felicidade. Veja-se sendo banhado pela luz amarela, reduzindo o esgotamento mental. Visualize-se sendo banhado pela luz verde, trazendo equilíbrio, calma e harmonia. Agora perceba-se sendo banhado pela luz azul, te acalmando e tranquilizando. E por fim, veja-se sendo banhado pela luz violeta, aliviando o estresse mental e emocional. Somos co-criadores de nossa própria vida, por isso devemos ativar o divino que existe dentro de nós e manifestar a perfeição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 e todo o meu corpo se acalma. Eu me amo e escolho me sentir bem comigo mesmo. Eu me respeito, por isso, a minha autoestima é alta. Eu mereço tudo de bom, por isso eu me libero de qualquer sofrimento. Eu sou a paz em pessoa, por isso nada pode me irritar. Eu sou Deus em ação, por isso sou capaz de me cuidar bem. Eu sou a sabedoria divina, por isso eu escolho criar tudo com sabedoria. Namastê